Bem, estamos em mais um tutorial de Sinfig Studio Dessa vez eu vou apresentar para vocês essa integração entre animação vetorial com vetores, né? com, com ilustrações e desenhos previamente criados uh, Dessa vez no Inkscape uh, Tem alguns bitmaps aqui no fundo, como essas árvores E a integração com sequências de imagens Que no caso dessa animação eu trabalhei com fumaças As fumaças do foguete vou diminuir a resolução aqui para que a gente possa ver melhor, mas essa fumaça, por exemplo, ela é uma sequência de imagens que eu ilustrei no GIMP, ok? O CINFIG também trabalha com sequência de imagens, ou seja, eu posso importar a sequência de imagens para poder fazer uma animação, e foi o que eu fiz aqui, eu tenho algumas sequências de imagens e eu vou mostrar para vocês como eu faço isso depois de eu ter importado essa sequência de imagens eu desloquei o tempo dela como vocês podem visualizar aqui para esse tempo aqui que é de 5 segundos e 13 frames que é quando começa a aparecer a fumaça do foguete e para deslocar o tempo eu clico sobre a imagem importada, a sequência importada e eu altero aqui o deslocamento do tempo mas eu vou mostrar isso melhor para vocês, ok? Vamos lá, começando então. Bom, a primeira coisa que eu fiz aqui foi... Uh, bom, vou esconder os outros cenários. Vou deixar só o cenário 1. Vou deixar o foguete. Essas outras fumaças eu vou fechar. Essas outras nuvens. Vou deixar apenas visível o cenário, o foguete e a fumaça. Ok. Bom, como é que isso é feito? Dentro do grupo foguete, além desses controles, eu tenho as outras fumaças que eu usei em outros momentos E as partes do foguete Que são vetores Bom, coloquei meu objeto em cena Vou esconder a fumaça aqui primeiro O que, que eu fiz? Eu aguardo aproximadamente 6 segundos para começar a animar o meu foguete vocês Podem ver que a animação dele, o deslocamento dele, começa a partir dos 6 segundos né? E vocês estão vendo, visualizando vários keyframes aqui E podem até me perguntar, poxa Ricardo, o que seria esse monte de keyframes, esse monte de quadros chaves aqui Deixa eu habilitar o cenário 2, porque esse cenário inclinado do céu já é o cenário 2 é, voltando aqui a clicar sobre o foguete Lembrando, o Simfig, ele mostra os quadros-chaves, os keyframes Do objeto selecionado, ou do grupo de objetos selecionado Como eu estou com o foguete selecionado É o que ele me mostra aqui De quadros-chaves, de keyframes, na minha linha de tempo Ok? Uh, o que está sendo animado aqui no foguete? Bom, esse, esse movimento de achatar e esticar Ele está sendo animado, nesse trecho aqui, olha, primeiro ele encolhe, depois ele estica. Mais uma vez, ele me mostra aqui os quadros chaves referente ao objeto ou efeito selecionado. Ok? Voltando ao grupo, primeiro ele encolhe e estica, ele começa a voar. E o único movimento que ele tem repetido de começo ao fim é um movimento de trepidar. Ele tre fica trepidando uh, uh, o bico do foguete, como vocês podem reparar. Vou aumentar a resolução aqui. Olha, o bico do foguete ele fica trepidando. Isso eu fiz com o girar. Ele gira um pouquinho para o lado, gira um pouquinho para o outro. E assim ele vai... Esse controle aqui que está sendo mostrado é o controle de rotação do foguete. Eu coloquei o centro de rotação bem na base do foguete, e essa alça azul com essa bolinha azul é que me dá o controle de rotação. Aqui do meu lado esquerdo vocês podem observar a quantidade de rotação que cada pedaço tem. OK? Então, o único movimento que basicamente eu tenho é o um movimento de trepidação do foguete, que na verdade eu usei a ferramenta, o efeito ou a camada de girar, onde eu inclino um pouco para um lado, um pouco para o outro, para eu poder ter esse efeito de trepidação do bico do foguete. Esses pequenos fantasmas que vocês observam aqui, são da borragem de movimento habilitada. Eu coloquei uma borragem de movimento com 4 frames, como vocês podem ver aqui, a abertura é de 4 frames. Vou aumentar a qualidade aqui da imagem, para vocês poderem visualizar melhor essa borragem de movimento. Tá? Vocês podem ver que ele já, ele já começa a borrar mais uh, uh, o bico, né? que é o que está mais afastado da base, proporcionando uma movimentação, uma trepidação maior. Por isso a borragem de movimento aqui vai ser maior. Vou novamente diminuir a resolução, para poder a gente trabalhar mais fluido aqui no no Simfig e essa sequência aqui que eu vou apresentar para vocês agora bom, como eu vou apresentar essa sequência para vocês aqui como é que eu fiz essa sequência de imagens para usar no Simfig é isso que a gente vai estar vendo agora bom, mais uma vez vou diminuir um pouco a qualidade aqui para que a gente possa trabalhar melhor como é que eu fiz essa sequência bom, primeiro eu renderizei eu exportei um frame dessa animação, fiz isso basicamente uh, usando a ferramenta de configuração de render, tá? eu, uh, na configuração de renderização você pode escolher o tamanho, a animação final eu ponho 1920x1080, que é a resolução Full HD, e o tempo eu determino de quanto a quanto eu quero que o Simfig renderize a minha animação. No caso, eu só queria um frame Então, eu posso colocar aqui 1F um a 2F tá? E aí, se eu pedir Para fazer o acabamento Para renderizar, ele vai me renderizar Nessa pasta, um arquivo PNG é, De um frame Que foi o que eu usei Para poder eu, eu criar Essa sequência de imagens Da fumaça né? E como é que eu fiz isso? Vamos lá para o Gimp agora Vou abrir o Gimp aqui o que, que eu fiz no Gimp? Ah, importei essa, essa imagem que eu renderizei de um quadro, de um frame. E em cima dele, eu fui criando várias camadas, como vocês podem ver, com uma ilustração. Que como eu ilustrei isso? Eu peguei a ferramenta pincel, coloquei um, um pincel bem opaco, peguei a tabletzinha de desenho e fui. Fiz o primeiro desenho, escolhi a cor, que é um cinza, fiz o primeiro desenho escondo a camada anterior, fiz o segundo desenho, o terceiro desenho, e por aí foi. Ou seja, foi uma animação quadro a quadro. Se eu quiser ter a sensação é, de ver a minha onion skin, a minha casca de cebola, o que, que eu posso fazer? Eu posso vir na camada que eu estou trabalhando e diminuir a opacidade dela. Eu faço muito isso quando eu vou trabalhar com, com animação. Vou aumentar o zoom aqui para a gente ver melhor. Esse, essa, essa coisa bom acabei de fazer, volto com a opacidade 100% vou fazer o terceiro? mesma coisa venho aqui, coloco uma opacidade menor e aí eu posso ilustrar por cima Olha. tá? É... e assim eu vou construindo a minha sequência de imagens Tá? foi assim que basicamente eu fiz Olha. óbvio que para que a gente possa fazer isso a gente tem que ter uma boa noção de tempo de animação isso não é software que vai fazer né? somos nós que vamos fazer com conhecimento prévio que a gente tem de técnicas de animação é... então a gente tem que estudar um bocado para poder a gente conseguir fazer isso não tem muito jeito. Tá? Nenhum software vai criar isso para a gente se a gente não fizer isso no braço, na raça. Tá? Então, desenhei todos os quadros. Se eu quiser testar, eu tenho várias formas. Uma delas é simplesmente eu vir aqui em filtros, animação, reproduzir. Aí vai acontecer um problema. Muita gente vai falar, poxa Ricardo, mas eu não estou conseguindo visualizar. Por quê? Óbvio, porque ele, ele quando faz esse, essa renderização aqui, o GIMP, ele procura fazer um tamanho total que é de 1920x1080. Por isso que a gente não conseguiu visualizar tudo ali. Eu posso, para ter uma noção melhor, eu posso vir aqui em imagem, redimensionar a imagem e colocar com um quarto do tamanho que é 480 por 270. Só para visualizar, colocar aqui 100% Filtros, animação, reproduzir. E aí eu já posso ter uma noção um pouco melhor disso. Mas ainda não é o ideal. Qual outra forma que eu posso fazer isso? Bom, primeiro vou dar um CTRL Z aqui, para voltar para o tamanho original. 25% do tamanho. Qual é a outra forma que eu tenho de fazer isso? Bom, eu tenho instalado aqui, todo mundo pode instalar também, um plugin chamado Gimp Gap. É um plugin de, de, de animação para o GIMP. É, e aí depois que eu faço todos os meus desenhos. Em camadas. Que estão aqui. Eu posso vir aqui em vídeo. Tá? Dividir imagens em quadros. E aí eu vou escolher uma pasta. Para poder ele criar esses quadros adicionais da animação. A extensão tem que ser o xcf. Que é a extensão nativa do GIMP. Do ok. Eu fazendo isso. Ele já cria para mim uma sequência de imagens, tá? E aí como é que eu como é que eu visualizo essa sequência agora? Eu volto aqui em vídeo, posso vir aqui em reproduzir e e aí ele já me mostra a sequência de, de fumaça. O legal desse plugin é que ele também me pode me mostrar como se fosse aquelas folhas, né, de de, de animação. É, dos quadros de animação que a gente faz na prancheta Na mesa de luz Eu posso navegar por aqui Para ter uma noção melhor Do timing, do, time, do tempo da minha animação Ok? Como vocês podem ver Eu tenho isso aqui Tá? Ele me mostra aqui todos os quadros Bom, como eu já estou acostumado, eu já sabia do efeito que eu queria, eu já tinha noção do tempo que eu ia, que eu ia precisar, né? ou seja, um desenho por, por layer, por camada, é, em, um, vamos dizer assim, em, um, em um frame rate de 24 frames por segundo, eu teria o efeito que eu, que eu ia precisar para aquela, aquela animação. Bom, feito isso, o que, que eu posso fazer... Aqui agora, eu posso simplesmente pedir ao, ao GIMP para ele exportar todos esses layers como se fossem uma nova uma imagem no meu HD. Novamente, eu venho aqui em vídeo e escolho a opção dividir imagem em quadros. Escolho a extensão, no caso, vai ser PNG. Ok. Número de dígitos para ele contabilizar a, a contagem e eu posso agora exportar cada camada visível, né? e, eu posso, e eu tenho que habilitar aqui, na verdade, ó, somente visíveis. Habilitando isso, o que ele vai fazer? Ele vai exportar cada camada dessa como uma imagem PNG dentro do meu HD. Eu não vou fazer essa etapa, não vou dar OK, porque eu já fiz isso. Então, vamos lá. Vou aqui no HD, eu tenho aqui agora a minha sequência de imagens em PNG, são 20 imagens. E aí, como é que o Cinfig importa essa sequência de imagens? Bem, para isso eu tenho que usar um script que eu vou até renomear aqui, é, vou colocar script, script, uh, imagem, né, sequência. O que esse script faz? Eu jogo ele na pasta onde eu tenho a minha sequência de imagens. Bom, é, na verdade ele é um arquivo de texto, um txt, mas nós sabemos que em distribuições Linux, pelo menos baseadas em Debian, quando eu tenho um arquivo de texto com código dentro e eu peço para ele executar via terminal, o que ele faz? Ele executa um script para mim, que é na verdade criar uma, um arquivo ponto .list, que é a informação da minha sequência de imagens Vamos lá Eu quero importar essa sequência de imagens para cá O que eu faço? Bom, eu venho em Arquivo Importação Vamos lá Virei em projetos Animação FX Fumaça 1 sequência eu tenho um arquivo aqui ó. imagens sequence list vou abrir o que, que ele vai fazer nesse momento? ele vai importar no caso aqui ele já importou mas eu vou fechar aqui para que a gente possa visualizar melhor ele importou essa sequência para mim tá? de imagens é, porque eu não estou vendo aqui? eu vou agrupar de novo para que a gente possa ver vou botar aqui ó. fumaça 01 ele não está me mostrando porque a, a minha resolução de tela De construção aqui do Sinfig está com o tamanho de 1 quarto do Full HD Que é 480x270 E como a, a imagem do GIMP da fumaça está com 1920x1080 Eu preciso avisar para o Simfig que eu preciso reduzir o tamanho dessa imagem Para que ela caiba aqui na minha área de trabalho Como eu faço isso? Eu vou criar uma nova camada transformar, scale, que é tamanho, e vou digitar aqui com menos 1,4, exatamente, que é 1 um quarto do tamanho, porque a unidade de se fica em porcental, ou seja, 1 um inteiro representa 100%, menos 1,4 e menos é, 400%, então eu tenho aqui 1 um quarto do tamanho da minha imagem. A minha sequência de imagens Já foi importada Só que olha só o que está acontecendo Vou diminuir a resolução aqui Ela é carregada logo nos primeiros frames Eu não quero que ela seja mostrada aqui Quando que eu quero que ela apareça? Eu quero que ela apareça Quando Eu quero que ela apareça quando o meu foguete olha Antes um pouquinho dele subir que é em 6 segundos então, o que, que eu faço? Eu vou precisar arrastar essa fumaça para esse tempo aqui. Porque ela se encontra aqui no começo. Eu não quero ela aqui. O que, que eu faço, então? Eu venho, eu deixo ela marcada, vou em deslocar o tempo. Coloco menos, sei lá, 5 segundos. Vamos ver o que acontece aqui. Olha. 5 segundos. Ela começou em 5 segundos Só que Foi um pouco antes ainda Eu preciso então Deixo ela marcada Menos 5 segundos E 12 frames Menos 5 segundos E 12 frames Vamos ver É isso aí eu já coloquei no tempo que eu preciso, agora eu preciso é apagar essa imagem aqui, como é que eu faço então? eu vou ligar a ferramenta de animação eu vou dizer que aqui, por exemplo, a quantidade dela é 1 e que aqui é zero, ou seja eu agora disse que a opacidade em 6 segundos e 7 frames é zero. E aí o objeto, a fumaça, já some da minha tela. Basicamente isso. Ok? Então vimos aqui a questão da importação de uma sequência de imagens e também como trabalhar com deslocamento de tempo Uh, dessa sequência importada